Oh, oh, oh, oh, a Mauri Junqueira. Junqueira. Você trabalha hoje na paróquia. Sou diácono permanente da paróquia de São Sebastião. São Sebastião. Você é descendente de uma família muito tradicional aqui da região de Franca, né? É, a família Junqueira hoje ela esparramou pelo Brasil inteiro, né? Embora a origem seja só de um Portugal, de um português que veio de Portugal e se estabeleceu na região da, das águas lá em Caxambu. E ali a família foi crescendo, mas foi a origem só de um português chamado Gabriel Francisco Junqueira. Gabriel Francisco. Gabriel Francisco Junqueira é o que veio de Portugal. E a família cresceu e eles foram colonizando na beira do Rio Grande e chegou ali na, na região da Anguera, Uma parte foi para uma parte foi para Minas e uma parte foi para São Paulo. Aí é, é, ali de Minas é Garapava, como é que é? Não, de Minas é para Uberaba, Uberlândia. Uberlândia, né? E de lá também foram para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. E a outra parte veio para cá e eles fundaram em Garapava, onde ali tem a fazenda, a usina Junqueira. Eles fundaram em Garapava, fundaram Orlândia, fundaram São Joaquim da Barra e foi descendo, fundaram Batatais E na época o coronel Francisco Orlando é o fundador de Orlândia, ele foi, ele tinha uma, uma visão diferente em termos de sociedade, em termos de, de cidade, e ele fez no Brasil a primeira cidade que era constituída só de avenida, onde a Mogiana chegava para pegar a, a, a colheita, e ele fez, ele que fez o traçado de toda a cidade. De Orlândia? De Orlândia Por isso que é uma, é, uma cidade, é tudo, avenida, é, é, né? é tudo avenida, muito é, bonita é, a cidade de Orlândia. O Francisco Orlando é que fez. Então família hoje e tá... o nome Orlândia é por é, causa é, do nome... Por causa do coronel Francisco Orlando. Orlando Junqueira. É, Junqueira. O, agora, só, só no, no, cortando, é, o seu nome e do seu pai, como é que é a sua descendência? O seu... Meu pai era José Pedro Junqueira, meu avô José Venâncio Junqueira, e todos eles da região de Guará, Ribeirão Corrente, que é o pessoal que ficou do lado da esquerda da, do Rio Grande. Né? Agora, do seu pai... Pai, quais os nomes dos irmãos, seus tios? É Gabriel, né, que é o nome da do, do, do Junqueirada, é Gabriel, é. né? Gabriel Junqueira, é Inês, é Amélia, e são diversos, diversos tios. irmãos, diversos é. tios, né? É. E a Guili, e Vicente, então eles eram. 11 irmãos, onze irmãos. É. e meu pai também, nós éramos minha família também com 11 irmãos. Você tem 11 irmãos? Isso, hoje é. nós fomos em 7. Em Bauri, é. só, só contando, e o seu avô, você lembra do seu avô? Como é que é? Lembro bem, ele é. na... quando teve a crise de 32, ele tinha uma fazenda, ele tinha muita fazenda aqui na região de Vila Corrente, certo. e na... naquela... naquela crise de 32, ele perdeu tudo ele perdeu, ele, ele era um senhor de muita posse, né? e naquela época, ou seja, às, às vezes a pessoa com um patrimônio de um milhão perde o patrimônio por causa de uma dívida de 20, é, é o. dificuldade. O... Então meu avô teve uma, uma, uma juventude, mesmo idade madura, muito rica, mas o, no final da vida ele dependeu também da, da boa vontade dos filhos, porque ele realmente tinha perdido tudo e não deixou nada de herança. Né? Mas é, é uma família assim muito tradicional e que confia muito no, no produto da terra. Uma, uma família que trabalha muito e cultiva a terra. Cultiva a terra. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: do seu avô, você lembra dos irmãos do seu avô? Lembra desse tia-avô? Eu lembro de dois: né? o Antônio Pierre, que morava em, em Guará. Guará? E o outro irmão que morava em Ribeirão Corrente, né? é, a irmã, Tia Maria. Então só me lembro da Tia Maria e do Tião Antônio Bier. Irmãos do seu avô. Irmão do meu avô. E a sua mãe, agora da descendência da sua mãe? Só uma meu pergunta. Meu pai é de origem portuguesa e minha mãe também. Família Cruz. Cruz. É. Então, vamos dizer, os, família que trabalhava na Antiga Mugiana, sabe, pessoas assim... Bem mais, pessoal bem, bem humilde, mas muito trabalho. Né? Muito trabalho. Que deu muita alegria para nós. Né? Que coisa boa conversar com você. Estou conversando aqui com a Mauri. Nós fizemos amizade no consultório da médica oftalmologista. Né? Nós conversamos lá e, é. e hoje nós estamos aqui no lugar, que é um lugar... De, de, de reflexão, né, Exato. de registro de Sempre história, provoca, reflexão, provoca. Né, e, e você falando da história tão rica, tão preciosa a é. sua história. Eu acho que a gente tem que preservar a história da gente, né, porque a história da gente está muito ligada à história da própria salvação da humanidade. Né? certo Então acho que a gente tem que guardar nossas raízes, aquilo que nós temos de valor, né. A gente tem um vínculo que, que a gente não pode separar Você não chegou de paraquedas Você chegou de é, um plano de, de vidas né? E eu sou pastor presbiteriano e você é diácono da igreja católica E eu tenho um livro é, do Reverendo Júlio publicado Que é Tesouro de Famílias E ele vai explicar a Bíblia Velho e Novo Testamento Através das famílias Se você entender as famílias, você entende a Bíblia Certo. É. A história da Bíblia e a história das famílias. É, exato, a história As... de cada um de nós, né? a história da salvação. A história da salvação. Foi muito bom conversar com você, mas eu quero mais um pouquinho aí Quer ver? Estou gravando. É... Maurício, você falou da Mogiana, que eu, a família da sua mãe trabalhou na Mogiana. Como que foi essa história aí? É porque a gente morava na estação e ali tinha a estação Mogiana. Mogiana. E todos os vizinhos nossos eram da Mogiana, né? E a chácara da, da, da família da minha mãe era junto à linha da Mujana. Então a gente tem muita história ligada à Mujana. Aquela Mujana antiga, né? Aquele trem de ferro Maria Fumaça, né? E os amigos nossos, todos eles trabalhavam na Mujana lá época, né? Ou seja, a Mujana era... Em termos era... de, de, de transporte, era o que tinha na época. Na época. E também dava vitalidade à, à, à Franca, né? Que Vidaava, tudo passava por estação. tem Uma estação te, muito rica. Teve uma época de Franca, 70 ou 60, a, a, a, a força do comércio de Franca era, era a, a estação. A estação era muito forte. Eu trabalhava eu trabalhei 14 anos na Pernambucana. Pernambucana? 59 a 73. Endei lá com 10 anos, né? E tinha perguntando no centro e a da estação. E o movimento da estação era tão grande quanto o do centro. A estação tinha muita vida, sabe? Certo. A estação era um ponto comercial, era o segundo. Só tinha o centro e a estação. E a estação Isso. tinha um movimento fantástico. Né? Talvez com a ajuda da. da, da... Companhia Mujana, né, e o movimento que fazia ali realmente era muito grande. É muito grande. Agora, da estação, no centro, de primeira era longe, né, porque tinha, tudo era, é, não tinha casas ali, era, era passos, né, chacras, né. Não existia General Teles. a General Teres não não existia o viaduto naquela época, então o movimento que tinha era concentrado nas três... Era na General Carneiro, General Osório e Voluntários da Franca. Né? Então todo o movimento do centro com a estação era. Dividido ali, assim, pelo o córrego dos bagres, o córrego dos né? Barres. Dos bagres. Então ali sempre foi. E em termos de distância, né? Vamos dizer, é. naquele tempo a gente contava com ônibus, né? Certo. Mas o caminho mais fácil era andar até pé mesmo, porque o dinheiro nunca foi muito fácil naquela é. época. É. Né? E, e andava de si nos trilhos, né? Que tinha trilho. Era estrada é. mas, mas, que ligava, mas era mais trilho, né? A estação também era dividida pelos trilhos do trem, né? Ou seja, do lado de lá, onde tem o grupo Barão hoje. Né? O grupo do Barão, o grupo do barão Escola Bundes. Coleginho, né? aquele lado ali do. Era é é. muito rudimentar, muito é, pequeno. É, Vila Nova, e, e, e ali muito bonito, desceu aquela região ali, muito forte, né, ali, é, ali Naquela o, época, é, Vila, Vila Raicos, não assim, existia. A cidade terminava na Vila Raicos, terminava, na, é. terminava na, na, onde hoje é a paróquia São Judas, né? Certo. na frente ali era um buracão, onde a Vila São Sebastião, onde é todos aqueles bairros lá, não existia nada, né? E ali eu convivia demais, meu pai tinha uma chácara logo ali na, na Vila São Sebastião. é. Então a gente viu essa Franca crescer, é, vamos dizer de 60 mil habitantes chegar quase nos 300. Você é, é francano, nascido ali em Franca? Em Ribeirão Corrente, em Ribeirão. que era o município de Franca, né? Certo. E com um anos de idade a gente veio para Franca e sempre morei ali ao lado do Grupo Barão. Então... Que, bom, oh, que bom rapaz! Eu fiquei muito contente de conhecer essa sua história e você me ajudar aqui com esse vídeo que eu vou publicar isso no Face, que é, é uma... que é uma história bonita, rapaz. E na São Sebastião Compaixão. eu acho que é um, assim, a, a, a grande alegria é que eu, eu sempre fui paroquiando da São Sebastião. Então, nesses 68 anos de vida, a paróquia tem 68 anos. Eu nasci junto com a paróquia de São Sebastião é, e o milito lá até hoje. A, então, para mim, é muito feliz. É, e o meu amigo lá, que é o padre lá, o Vitor, ou não, Ovidio. o Vídeo. Ele é uma referência. É uma referência né, Eu era pastor na igreja central de, de, de Presbiteriana e ele era seminarista na época de 80 Certo, e ele vinha para a gente conversar lá na igreja, é, nós fizemos amizade muito com ele. É fantástico. É fantástico, Eu gosto mesmo. Oh, parabéns, foi muito bom. Agradeço. Foi muito, muito feliz bom. a é. sua caminhada, com, é. com seus, Vídeos. Né, os seus acompanhantes, né, sua, é. da sua religião lá, que todos eles sejam sempre muito. Foi apençoados. uma alegria. Muito obrigado pela atenção e, e pela sua gentileza. Obrigado, viu? Vem com Deus. Que ótimo. Hoje, dia 9 de setembro de 2016. Vireado do Estado de São Paulo. Viriado do Estado de São Paulo.